Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, é... nesse curso agora, nessa aula agora, nós vamos criar um Gmail, tá bom? Você vai ter que ter uma conta de Gmail para você ter um um e-mail no Google para você poder criar sua estrutura, criar seu, suas campanhas, seus anúncios no Google Ads, ok? Então, o que nós vamos fazer? Você vai vir aqui em cima no cantinho do computador, ok? Você, é, você faz um clique aqui. Você clica aqui, ok? E você vai criar uma conta, tá bom? Você vai clicar aqui, ó. Criar conta. Aí vai estar escrito aqui. Para mim, para gerenciar meu negócio. Você pode clicar aqui, para mim. Aqui você vai colocar o seu nome, tá bom pessoal? Não tem mistério nenhum, você coloca o seu nome aqui. Vou colocar o meu aqui. Você coloca o seu nome e sobrenome, ok? O Google já vai te dar uma sugestão aqui de e-mail, mas eu acho feio esses números aqui. Então, o que, que você pode fazer? Você apaga esses números e você coloca o um nome aí que eu não tenho nenhuma conta ainda no Google criada com esse nome, ok? Vou ver se eu consigo com o meu nome aqui. Vamos ver se vai aceitar. Então aceitou, tá vendo, pessoal? Coloquei esse nome aqui, o Google aceitou de boa. Então você, se caso o teu aí não aceitar, você vai tentando, tá bom? Agora você tem que colocar uma senha. Vamos colocar uma senha aqui. você confirma a senha, ok? Você confirma a senha. Se você quiser mostrar a senha, você clica aqui para você decorar a sua senha. É sempre importante você tirar o print, você tira o print aqui da tela, ok? Para você não esquecer a sua senha. Ou então você grava na sua cabeça. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver aqui se o Google vai aceitar. O Google aceitou. Agora ele está me pedindo aqui um número de telefone. Então você coloca o número de telefone aí que você tem, tá bom? Para você poder criar o seu... O seu Gmail aí, o seu e-mail. O meu já está criado aqui. Vocês estão vendo aí, ok? Data de nascimento. Mês. Você coloca o mês aí. O ano, ok? Ok. Você coloca o um, um ano, gênero, se é homem ou se é mulher, ok? E você clica aqui em próximo. De repente o Google não vai aceitar o meu aqui, porque eu tenho que ter o um número de telefone, mas... Eu não vou... Com, eu, eu, tô, eu já fiz várias contas, vários números de telefone... E agora eu tenho que comprar outro chip para criar outra conta. Então, de repente, ele não vai aceitar. Vamos ver se ele vai aceitar, ok? É até que aceitou de boa, pessoal. Semana passada fui tentar criar aqui e não consegui, não.